Olá! Voltamos com mais uma dica para você ficar em dia com a Ergonomia. No vídeo anterior, você aprendeu a ajustar a sua cadeira. Hoje, vamos mostrar como deve ser o posicionamento no plano de trabalho. A orientação é a seguinte. Sentado, com a cadeira devidamente ajustada, aproxime-se da mesa e realize o apoio de dois terços do antebraço na mesa. Ao fazer este apoio, Diminuímos a tensão e sobrecarga na região do pescoço e nos ombros. Os apoios ergonômicos de mouse e teclado devem permanecer próximos e alinhados, evitando movimentos desnecessários da articulação do ombro. No próximo vídeo, ensinaremos como fazer a regulagem dos monitores. As dicas são simples, mas muito importantes. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!